Olá Lígia, olá amigas e amigos que estão participando do curso em que a Lígia é professora. Meu nome é Daniel, eu moro em Caldas, no sul de Minas Gerais e faço parte é, de um empreendimento de economia solidária de uma cooperativa que se chama EITA. EITA é uma cooperativa de trabalho que desenvolve soluções de software. A palavra EITA, ela vem, ela é uma sigla, né? para educação, informação e tecnologia para a autogestão. Somos hoje ah, oito sócias e sócios que participam desse empreendimento, que trabalham nele e que tiram sua sobrevivência desse trabalho. A prestação de serviços que nós fazemos, desenvolvimento de software, tem algumas características ah, muito importantes para nós. Primeiro, os softwares que nós desenvolvemos são todos em código aberto, código livre, dentro de uma lógica em que o conhecimento que é desenvolvido não pode ser dominado e apropriado por uma única empresa. Então, nós desenvolvemos um código que é aberto e pode ser desenvolvido ou apropriado por outras empresas. E aí você pode perguntar, mas e aí, como é que vocês vivem? Ah, nós vivemos da prestação de serviços, já que nós dominamos esse, esse conhecimento... Ele está disponível, mas muitas vezes as organizações que têm necessidade de soluções técnicas, tecnológicas, não dominam e nós temos boa capacidade de especificar os problemas das organizações e achar soluções. Então, nós recebemos é, pelo trabalho de desenvolver soluções, de especificar e compreender os problemas para poder pensar soluções no campo da organização da informação da gestão da informação e do desenvolvimento de tecnologias. Uma segunda característica da EITA, além do desenvolvimento em código livre, software livre, uma segunda característica da EITA é que ah, nós não desenvolvemos soluções para qualquer cliente, não é qualquer cliente que nos peça o um serviço que vai ter o serviço atendido, nós temos uma definição orientadora de que os sistemas de informação que nós desenvolvermos devem Promover um país mais justo, deve ajudar a promover um país mais justo, um país sustentável, um país em que haja igualdade de condições, em que haja o fim do preconceito, do racismo, do machismo, a, da, do problema da iniquidade de distribuição de renda e assim por diante. Então, nós dizemos, numa frase simples, é que a EITA desenvolve soluções, tecnologias da informação. Livres, né, software livre, que apoiem as lutas progressistas da sociedade para que o nosso país seja um país melhor, seja um país efetivamente democrático, justo, solidário e sustentável. Então, esses são os dois pilares que norteiam para o nosso trabalho. Com relação à nossa organização interna, o pilar que nos organiza é a autogestão. O que, que significa isso? Autogestão... De maneira simples, significa que na EITA nós não temos um patrão e em empregados. Nós temos uma organização interna em que todas e todas são donos do próprio negócio. Então nós somos ao mesmo tempo trabalhadores e somos donos. Essa é a característica da nossa forma interna de organização. Como isso funciona? Obviamente que nós temos funções diferentes dentro da cooperativa. Nós temos funções de administração, nós temos funções de gestão, nós temos funções de desenvolvimento, temos funções de especificação. É, só que a gente sabe que essas funções elas são avaliadas coletivamente. Então, se uma pessoa está com uma função de gestão, é o presidente da cooperativa, ele está submetido aos demais trabalhadores caso faça algum equívoco nas suas ações, ou seja. Não é o assembleísmo em que todo mundo tem que decidir tudo o tempo inteiro. Isso seria insuportável. A nossa história. Nós, é, cada um de nós que faça, fazemos parte da, da, dessa cooperativa, temos uma trajetória, tanto no campo do desenvolvimento de software, na parte técnica, como também na parte de trabalhar junto a organizações da sociedade que lutam por um país justo. Né? Então, é, temos lastros né, no movimento de economia solidária, pessoas que participaram do movimento de economia solidária. Temos pessoas que participaram do movimento dos trabalhadores sem terra, tem pessoas que participaram do movimento de saúde popular, temos pessoas que militaram e trabalharam é, junto ao movimento de cultura livre, de fortalecimento da cultura popular, é, pessoas que trabalham pela, pelo fortalecimento da educação pública e assim por diante. Então, Uh, nós temos uma trajetória, cada um de nós, na cooperativa, e nós fomos percebendo que havia um vazio uh, na área de desenvolvimento de software, que normalmente as empresas que desenvolvem software, elas têm dificuldades de compreender as necessidades uh, e as especificidades das organizações da sociedade civil que estão lutando por esse país mais justo. Normalmente, as empresas de software estão acostumadas com o processo de desenvolvimento de software junto a outras empresas. Ou seja, a outra empresa, ela dá o seu problema e a empresa de software desenvolve a sua solução. No caso de movimentos é, como esses que eu acabei de citar, da sociedade civil, no geral, elas são muito de ambiente muito difuso. São redes, são associações, são é, movimentos sociais, são organizações grandes com pessoas de classes baixas que participam, pessoas do setor popular, é, também acadêmicos, mas com uma, uma característica que seria muito difusos. E é junto a esses problemas difusos que nós trabalhamos e nós vamos interpretando, dialogando e construindo soluções que possam atender a esse tipo de público com esse tipo de objetivo. A gente sobrevive? Sobrevive. É, tem momentos melhores e momentos piores. Talvez o fato da gente ter pego um campo que não existe outra organização hoje totalmente igual à nossa é, nos garante uma certa fatia de mercado e também temos a qualidade do nosso serviço que nós oferecemos. Ah, financeiramente, nós nos organizamos por é, fornecimento de serviços em que nós cobramos pela hora de trabalho. Então os nossos orçamentos têm como base como pilar fundamental, quando nós oferecemos para as organizações que nos vão contratar, as horas técnicas de trabalho. Essas horas técnicas de trabalho elas são, foram calculadas, né? o valor da hora técnica ela é calculado a partir de uma planilha que nós elaboramos internamente, é, que dá conta de uma série de questões para a gente poder se organizar e sobreviver enquanto cooperativa. Como, por exemplo, o direito às férias de cada um de nós, Uh, o direito a licenças, caso necessário, paternidade, maternidade, uh, os impostos, taxas, fundos que são obrigatórios pela legislação brasileira de cooperativas, fundo, por exemplo, de aprimoramento interno, processos internos de capacitação, tudo isso são colocados em caixinhas para a gente conseguir chegar ao nosso valor total de quantos reais custa uma hora técnica EITA, da EITA, para a gente prestar o um serviço. É importante dizer que nessa hora, nós não colocamos apenas a hora de trabalho de uma pessoa que esteja fazendo o um trabalho específico de desenvolvimento de software. Nós colocamos também é, um tanto, que eu acho que é mais uma meia hora, para trabalhos internos da cooperativa, de administração, de gestão e assim por diante. Ou seja, quando alguém nos contrata e paga uma hora de serviço, está pagando a hora de serviço nossa, todas as taxas que eu já falei, os fundos, e os direitos todos que nós temos, né, como cooperados, e além disso, um tanto, que é mais ou menos uma meia hora, para garantir os processos internos administrativos da própria cooperativa. Uh, nós, oito, temos diferentes graus de envolvimento em termos de horas de trabalho semanais com a cooperativa. Nós temos desde pessoas que dedicaram da ordem de 40 horas, ou seja, período integral, até pessoas com dedicação da ordem de 10 horas semanais, que é uma dedicação de um quarto uh, de período integral. E também temos pessoas que dependem inteiramente da EITA para sobreviver, eu sou um deles, eu e minha família, uh, mas temos pessoas também que têm outras fontes além da EITA, que trabalham na EITA e têm outras fontes complementares para poderem dar conta do seu orçamento. Pelo valor da nossa hora de trabalho, nós julgamos que somos capazes de garantir a nossa vida caso todos nós trabalhemos em período integral. Mas para isso nós temos que ter serviços o suficiente para garantir os custos. Uh, hoje, a nossa cooperativa ela gira, né, em termos de faturamento, da ordem, é um faturamento baixo, né, da ordem de 200 mil reais uh, por ano. E esse valor ele é exclusivamente utilizado para os processos de remuneração dos sócios e as taxas e fundos. Ou seja, nós não temos na nossa empresa ah, custos relativos à manutenção de um escritório ah, ou manutenção de equipamentos. O nosso custo maior é o valor mesmo das nossas retiradas. Observe que a gente usa o nome retirada em vez de salário. Isso é uma coisa importante. Porque o salário, ele significa um valor que você recebe quando você é um trabalhador subordinado a uma empresa. No nosso caso, retirada significa o quê? É o valor que nós acordamos conjuntamente e de comum acordo entre cada um e cada uma de nós sócios. Nós funcionamos com uma planilha comum, um fundo comum, o que significa isso? Nós temos vários projetos que nós desenvolvemos hoje na EITA, vários Alguns chegaram até a ganhar um certo grau de fama, né? Como proprietários do Brasil, né? Que chegou a ter notícia no, no valor econômico. Uh, outros são mais internos, como o Iandé, que é o uso para é, processos de formação, educação, para pessoas do campo que não têm acesso à internet o tempo inteiro e que trabalham parcialmente no campo, depois fazem o um curso na cidade, junto a Fiocruz, que nós fizemos. Outros projetos que nós fizemos são ligados diretamente a rede social, né, como o cirandas.net e o Escambo, que são plataformas para garantir trocas e organização de redes econômicas e sociais uh, para fortalecer esse campo da economia solidária e da cultura livre. Temos uh, soluções no campo do consumo responsável, né, estamos acabando de desenvolver um aplicativo para celulares que vai ser lançado agora em outubro, que se chama Responsa, uh, Passos rumo ao Bem-Viver Individual e Coletivo, que vai te permitir no celular achar iniciativas interessantes de consumo responsável por todo o Brasil e se comunicar com outras pessoas que fazem consumo responsável. Enfim, são várias iniciativas que nós temos. Essas iniciativas são projetos. Esses projetos, eles têm recursos que vão ser pagos pelos nossos parceiros e entram no nosso caixa comum. E no caixa comum, então, nós distribuímos então, o valor para cada sócio das horas que trabalha. Dessa maneira... a se uma determinada área da nossa cooperativa não está dando resultados financeiros, ela ainda consegue ser sustentada por outras áreas que estão dando mais resultados financeiros, tendo mais retorno. Claro que a gente tem que ter um equilíbrio aí. A gente tem que ter uma capacidade de gerar recursos compatível com a nossa capacidade de trabalho para ser usado em áreas que ainda não estão dando retorno. Mas isso é fundamental porque é uma área de investimento. É por aí que a gente vai crescendo, vai sugerindo, vai trazendo novas soluções que ainda não estão dando resultado, mas que vão amadurecendo, como um plantio, como uma planta, que vai garantindo, vai ganhando corpo. E aí quando ela começa a dar frutos, ela começa a dar resultado também econômico. Nós costumamos dizer que uma iniciativa como essa da EITA, ela é uma iniciativa com fins econômicos. Ou seja, ela é uma atividade econômica, só que sem fins de lucro. Por que, que ela é sem fins de lucro? A pessoa pergunta, Uai, mas não precisa lucrar para poder viver? O lucro só é necessário quando os donos do negócio não estão na planilha de viabilidade econômica do negócio. O que, que significa isso? O lucro é necessário quando você bota na planilha de sustentabilidade os custos com os empregados, as taxas, todos os gastos que você tem de compra de mercadoria e assim por diante, insumos, etc. E o lucro é o que você vai ganhar depois enquanto patrão, para poder garantir sua vida, sua riqueza e tudo mais. Na economia solidária e na nossa cooperativa EITA, a gente coloca o valor dos patrões, que somos nós, dentro da planilha, através das retiradas. Então, a nossa sustentabilidade envolve também a retirada. Não sei se vocês conseguem entender... Ou seja, nós não necessitamos uma margem de lucro. As nossas nossos serviços prestados já contemplam, no cálculo do valor da nossa hora de trabalho, o pagamento dos nossos dividendos, da nossa vida pessoal, para poder eu aqui viver, cuidar do meu filho, a gente poder garantir a nossa família funcionando, pagar o nosso aluguel, pagar nossas contas. Então, uma iniciativa com fins econômico, sem fins de lucro, não significa uma iniciativa que as pessoas não recebam dinheiro. Sim, a gente recebe dinheiro, só que a gente recebe dinheiro sem exploração do trabalho do outro e garantindo que o valor que nós vamos receber no final do mês nos garante uma vida digna, sem acumular riqueza, sem nos tornarmos milionários. Porque o problema de uma iniciativa com fins lucrativos é que o objetivo fica sendo a maximização do lucro, sem teto, ou seja, quanto mais você ganhar, melhor porque você pode viajar para Miami, pode comprar um BMW, pode ficar rico. O nosso objetivo não é esse, né, nosso objetivo é viver bem, viver de maneira digna, e que o nosso trabalho, além de nos garantir nossa sobrevivência e uma vida digna, também sirva para melhorar o mundo, melhorar o país. É um pouco isso que a Ita trabalha. É... A gente acredita muito que o desenvolvimento de tecnologias pode fortalecer e promover uh, muitas melhoras, da nossa organização enquanto sociedade. Não sei se isso responde às perguntas que vocês possam ter, mas é assim que a gente funciona. Hoje nós estamos com uh, três anos formalizados, ou seja, com o CNPJ, emitindo nota fiscal e tudo mais, mas a gente existe há cinco anos, ou seja, os primeiros dois anos nós trabalhamos ainda de maneira informal, como um grupo informal, em que a gente prestava serviço e a gente emitia notas individuais por cada um dos trabalhadores. Agora não, agora a gente emite nota fiscal enquanto empresa, né? a nossa cooperativa. É isso, desejo a vocês uma boa aula, um bom debate, espero ter contribuído com a reflexão de vocês. Valeu gente, um bom abraço para vocês e bom dia, bom trabalho.